Boa bem, tarde. seja bem-vindo. agradece, né, por nos receber aqui tão bem no DW. muito obrigado, é um prazer em receber. <risos> obrigada. fique à vontade. vamos falar sobre é, o restaurante em si, é, Vini. como foi que surgiu essa ideia do, do DW, né? a gente sabe toda essa esse projeto, né, que tem todo esse conforto, que acolhe os ambientes tanto pela manhã tanto à tarde como à noite, uhum. né? para arrepiar, é, para almoço, para comemorações. Fala um pouquinho sobre o DW para gente. O DW nasceu né, da paixão que a gente tem por gastronomia, gastronomia de qualidade, é, drinks modernos, é, associado a uma necessidade de um atendimento de alta performance. Então a gente tem essa preocupação que você notou realmente desde a chegada, do acolhimento, né? Então para isso nós temos manobristas, nós temos uma equipe que procura acolher já no primeiro momento e tentar expressar isso também na ambientação da casa. Queria convidar vocês a conhecer o salão aqui embaixo para a gente poder alongar a conversa, pode ser? Pode sim, vamos lá. Por um favor. Um dos pontos fortes aqui do DW é essa bela vista, né? Então a parte externa também, que é, os, os próprios, as próprias pessoas que vêm até o restaurante também que é, tem essa, essa escolha, né, de ficar no ambiente externo, no ambiente interno, tem a acessibilidade, tem a facilidade de manobristas. Fala um pouquinho pra gente. Verdade, uma das preocupações nossas é, foi estar em harmonia com o ponto que é escolhido aqui. No caso é uma esquina, isso já nos habilita a receber pelos dois lados, tanto a rua da praia quanto a nossa rua de endereço, é, tentar trazer esse espírito de praia que é um pouco de é, descolado, mais relaxado, ao mesmo tempo mantendo a elegância, o requinte é, e o dinamismo que os nossos clientes exigem. mas trazendo esse espírito através da madeira, tem bastante pedra, um visual mais descolado é, e oferecendo o um ambiente externo, onde pode sentir a brisa do mar, ter mais acesso ao visual da Praia de Manaíra, que é linda, né? Nossa orla é uma das orlas mais bonitas é, do Nordeste, talvez do Brasil. Eu costumo dizer que do mundo, mas ao mesmo tempo oferecer também a opção de um ambiente mais reservado, para quem quer ter um, um momento a dois ou um momento profissional, a gente também tem essa, op essa opção para oferecer. Falando um pouquinho em decoração e ambientação, é, a gente que chega para visitar, né, a gente já, co já consegue perceber que o próprio DW ele é um restaurante que está ambientado tanto para festa, para balada, para noite, mas também para os... Aquele jantar mais romântico, dia Exatamente. dos namorados, né? Ou vem um casal no final de semana para é, é, curtir mais a dois. Então a gente é vê verdade. que tem toda essa... Quando foi fazer todo esse planejamento, vocês pensaram nisso também? É, na verdade, a gente tinha a intenção de que isso acontecesse. Mas é, quem executou esse projeto com brilhantismo foi a doutora Sandra Moura, é, uma das arquitetas mais brilhantes que a gente conhece. E ela teve esse cuidado de tentar, numa mesma área, é, exprimir tanto esse esse intimismo, essa possibilidade de ter um, um, uma coisa mais reservada, mas também uma área onde os amigos se encontram, onde conhecidos acabam se encontrando em duas mesas distintas e aí cria uma conexão, aí já tem condição de juntar as mesas. É, isso sem engessar demais, sem transformar a casa num, numa coisa extremamente suntuosa e restritiva. Né? Então a gente procura ter aqui a, a harmonia entre os ambientes, com informalidade, com dinamismo, é, um ambiente que mesmo assim mantém a elegância, Sim. mas que a pessoa se sinta à vontade. E um ambiente assim, meio descolado Exatamente. e meio elegante. Então Exatamente. pegou meio. Na, na, na, ficou bem equilibrado, né? É, a gente... Você consegue é, é, manter um restaurante como um restaurante para um. um... Como eu falei, né? Algo mais intimista, né? Com, lógico, com conforto, com tudo, mas também com algo mais descolado. Vem uma turma de amigos no final de semana, numa sexta-feira, um happy hour. É verdade. Né? Foi, ela realmente foi muito brilhante nas saídas que ela propôs e a gente. É muito feliz com o resultado e a clientela também é, se sente à vontade e, como eu disse, quando quer ter algum, algum tipo de é, restrição ou estar mais próximo do casal ou de um ambiente de negócio, também é possível ser proporcionado. Dentro do cardápio, que é fantástico, né vocês também conseguiram incluir um up para nós que somos visitantes, né? A gente, à noite, também pode curtir o piano, é isso? É verdade. Nosso piano aqui tem uma característica que a gente muito se orgulha, que além dele tá, ele ser tocado, ele pode ser tocado por qualquer um dos clientes que tenham vontade e queiram. Ele é aberto à clientela. É, a gente costuma dizer que nós temos realmente prazer em receber. A casa é uma casa receptiva, então, pra, no desenho do nosso cardápio, no funcionamento geral, a gente procurou, procurou direcionar para cada especificidade, então durante os almoços a gente tem o nosso menu executivo, é um cardápio de preço reduzido, porções adequadas àquela pessoa que vai almoçar e vai retornar ao trabalho, é, tem que ter um, um, um certo dinamismo e rapidez nesse serviço, no jantar a gente já tenta imprimir é, mais uma, uma, como eu posso dizer, uma coreografia, então o tempo para que a pessoa venha, consuma uma entrada, seja atendida com mais deferência, com mais é, suntuosidade. É, os pratos são pratos mais elegantes. A nossa cozinha ela se baseia num, consor, num conceito de comfort food, não é alta gastronomia, o que aproxima a maior parte das pessoas, cria similaridades. O Comfort Food tem como objetivo ah, provocar sensações através da memória, essa memória seja de é, momentos marcantes de, da época que a gente ia na casa da nossa avó e comia os primeiros pratos e se encantava, seja de grandes viagens ou de momentos únicos que marcaram a nossa vida. Então a gente busca através do paladar ativar essas memórias. Esse é o conceito de Comfort Food. A gente se baseia em ingredientes todos frescos, de fornecedores regionais, é, prestigiando o preparo na simplicidade e na pureza do ingrediente, Onde o grande destaque é o próprio ingrediente, a qualidade dele. E não os preparos rebuscados e, e modernos, e que, que hoje está em voga. A gente tenta trazer isso para o tradicional e, dessa forma, criar similaridade com a maior parte das pessoas. E além de tudo isso, sem perder a regionalidade. Com né? certeza. Eu acho que o o ponto-chave assim, do DW é eu conseguir chegar e, ah, eu vou comer aquela feijoada deliciosa, que é a nossa comida regional. Então, aqui eu posso conseguir. É, vir me, é, é, me saciar com um, uma, uma refeição, um jantar que seja mais requintado como também uma feijoada, né? Com certeza. Na verdade, uma, uma das ideias que a gente tem é que a pessoa ao vir aqui não se sinta desafiada a conhecer um destino novo, que proponha novidades. É que ela vá aquele destino que sempre conforta, que sempre traz prazer é, dentro do que já se está acostumado. É, João Pessoa é uma referência na gastronomia nacional hoje. É é, nós temos os nossos coirmãos que muito nos orgulham, o caso do mangai, do nau, do Rotcher, que são referências nacionais, então a gente tinha não poderia abrir mão da referência regional, da relevância dos ingredientes regionais, mas de uma forma é, tentamos internacionalizá-lo, uma comida que é regional, mas que pode ser é, absorvida também por pessoas que são do exterior ou de outros estados. Os próprios turistas. Os né? próprios Podem turistas. Chegar, né? e Nós somos. de fato em João, Pessoa. João, Pe... João Pessoa. João Pessoa é realmente um, destino, um dos destinos mais visitados do Brasil, prestigiados. Então, de alguma forma, a gente tentou fazer essa junção de uma comida moderna que propõe é, com montagem, com visual. É, novo, diferente, mas com referência no, na descrição dos pratos, na feitura, em especial nos ingredientes. Coisa é boa. É, Vini, e falando nisso, o DW também ele se estendeu para a Rainha da Borborema, né? Vocês abriram um DW lá é e com certeza é um sucesso. Fala um pouquinho para a gente sobre o DW de Campina Grande. É verdade. A gente esse ano inaugurou lá em Campina Grande, estamos com três meses já de casa aberta, graças a Deus a casa está indo super bem, fomos muito bem acolhidos, é, tentamos lá diferenciar da casa daqui a respeito do design, é uma casa que faz referência à posição na serra, é, no meio das montanhas, vales maravilhosos, então com isso a gente tentou é, trazer para casa mais conforto, um requinte que a cidade se propõe, uma cidade de muito bom gosto, uma cidade de pessoas que sabem o que querem consumir, tal qual aqui em João Pessoa. Na, e para isso nós tentamos trazer é, um visual moderno, requintado, mas com mais conforto, mais espaçosa. É, também é uma casa que está tentando aprender com a cidade, as suas idiosincrasias. Temos muito orgulho de ter na, na casa é, peças de artesãos locais, e, e, de alguma forma, criar o vínculo que nós já conseguimos criar aqui em João Pessoa, também Exatamente. lá em Campina Grande. Da mesma forma, moderno, adequado à cidade. E, graças a Deus, está indo muito bem. A gente está muito feliz. E essa mesma linha, né, que é a referência do DW. Pensando Exatamente. naquele ambiente, mas pensando no, no ambiente tanto para... É, happy Hour, como também para um jantar romântico, né? eu conheço também a casa de Campina Grande e que sei honra. que vocês conseguiram acolher tudo aquilo ali, tudo que, que eu consigo enxergar aqui em João Pessoa, eu consegui enxergar também em Campina Grande. É, a gente tenta nos guiar pela utilização, né? a forma que uma casa pode ser utilizada. É, lá no caso, o nosso arquiteto foi Márcio Catão, Dr. Márcio, também um profissional de altíssima qualidade, conseguiu exprimir e passar as nossas intenções e também superou-se como grande artista que é, numa casa onde consiga conciliar é, as diversas utilizações como você mesmo citou, desde um happy hour, um jantar mais rápido ou profissional, ou um jantar romântico com a família, para receber os amigos. Campina Grande, tal qual João Pessoa, se encontra dentro da nossa casa, o que é motivo de muito orgulho para nós. A gente vê as pessoas à vontade, as pessoas consumindo com a mesa do lado, sempre com um amigo, ou um parente, um conhecido, e isso realmente nos enche de orgulho coisa boa. Vini, é, você já, já falou também sobre o cardápio, né? Conta pra gente, tem aquele prato um assim, chave, né? Que é a marca do, do DW. Conta um pouquinho pra gente do Fazende Sala. A gente, eu sou suspeito pra falar, né? Eu gosto de todos, eu sou apaixonado por todos. A gente tem uma equipe maravilhosa de criação, na qual eu participo, mas que... E é, também é artesanal, né? É artesanal. A gente procura fazer é, a maior parte dos nossos ingredientes que é possível ser produzido aqui, a gente produz, então, nossas massas, nossas entradas. É, todos os nossos molhos são de feituras diárias, que é um diferencial também da casa, é, para prestigiar o cliente que nos prestigia com a vinda esse nosso esforço um pouco além do normal para produzir ingredientes de primeira qualidade, ingredientes frescos sempre. É, mas sempre tem aquele que acaba caindo no gosto das pessoas mais e a gente também acaba se afeiçoando. É... E até por ser artesanal, ele tem a identidade do DW. Então, exatamente. às vezes, eu vou sair da minha casa e vou dizer, ah, eu quero comer aquele prato que eu só vou encontrar no DW. Exatamente. A gente acaba criando a referência com o prato, né? Isso é muito importante para nós e acaba nos guiando a ter sempre um cuidado a mais, uma atenção diferenciada, até pelo nosso compromisso de ter tudo sempre de alta qualidade e tudo sempre muito fresco. Com certeza. Conta pra gente o prato. Hoje eu pedi para gente fazer ali na cozinha um Amaro, que é uma coroa de camarões, os camarões são empanados em queijos nobres. A gente usa o queijo grana padano para empanar, é algo não é usual, e a farinha de rosca panko. Também são dois ingredientes extremamente de qualidade é, comprovada. Para acompanhá-los, a gente produz um arroz da Piamontese com é, cogumelos frescos, cogumelo shimeji e shiitake. Esse, esse arroz é muito cremoso, é, nós usamos ele um, uma cama de queijo, que também é um ingrediente tá cremoso, criado por nós. E para finalizar e colocar um pouco de frescor e textura no prato, é uma saladinha W, que é uma saladinha seleta de tomates nobres, com pimentões coloridas, coloridos, erva, é, vinho branco e espumante. Por favor, me acompanhe. Vamos lá, conhecer o prato, né? Isso. Esse é o amaro. Vamos finalizar ele aqui com azeite extra é virgem. diferencial também do DW a apresentação do prato né com Isso certeza, é muito importante não. também né Vinícius com certeza a pessoa quando recebe o prato ela já começa a consumir e a primeira impressão é o visual só em olhar né a gente já tá já saborando. causa já causa um impacto então a intenção também da montagem é, elementos que sejam harmônicos que combinem. É, a gente a primeira coisa que a gente faz ao criar um prato é imaginar ele tal qual um quadro onde as cores se, sejam elegantes é, tenham harmonia se equilibrem bem e não só o sabor e a composição. A primeira parte é o visual. Mas o sabor é o mais importante. Nossa, com certeza. Então vamos provar, vamos né? a gente contar para o Fazendo Sala, né? Vamos. O quanto é gostoso o nosso prato. Vamos sim. Posso comer mais? Não, tem tá. que finalizar o programa. Vini, uma a delícia. Vontade. Muito obrigado. Né? Disse que é muito honrado. O camarão, tu, tudo delicioso. Eu não tenho nem o que falar, né, do prato. Muito obrigado. Mas muito gostoso. Fazendo sala já agradece por ter aberto as portas do DW, por ter nos mostrado toda essa proposta, contado toda essa história para a gente, né? Desde o pensamento inicial do DW até de fato a execução, a chegada em Campina Grande. E vamos sim, vamos levar. O Fazendo Sala lá para Campina Grande e mostrar toda essa, é, é, essa beleza que vocês fizeram lá também. A gente que agradece, é um prazer recebê-los e a gente está à disposição aqui e lá em Campina para apresentar a casa aos amigos. Então é isso. Fazendo Sala fica por aqui. Eu vou terminar de experimentar o meu prato. Delicioso. Obrigado. E esses outros programas você vai acompanhar no www.tvdogordinho.com.br. Até mais.